O plano de Jezabel para a igreja brasileira é Eu vou dar carro novo Vou dar moto Vou dar casamento Copo d'água ungido Envelope do milagre Tapete de fogo E vou tirar o batismo com o Espírito Santo Eu vou tirar salvação, Eu vou tirar os tons de língua, profecia Eu quero que você entenda Eu estou pregando para uma geração de pregadores Que tem ouro, tem prazo de cantores, que tem ouro tem prata, tem aplauso mas o paralítico não anda o cego não enxerga o surdo não ouve, o mundo não fala trocou os gols pela glória terrena trocou o poder de Deus pelos prazeres da carne e sabe o que mais dói em mim? é ver as igrejas brasileiras se adaptando mirem em mim por favor a igreja já tem alguém que faz mímica, para o surdo entender o culto. As igrejas já estão colocando rampa para o paralítico subir na cadeira. Já tem Bíblia em Brainer. A igreja já tem igreja que dá cartão, que dá convênio médico para o crente que é fiel e dizimista. Sabe por quê? Ela prefere dar um convênio médico que orar para a pessoa ser curada Ela prefere colocar uma rampa no paralítico que orar para o paralítico andar Ela prefere colocar alguém fazendo a mímica para o surdo entender que orar para o surdo ouvir Sabe por quê, meu irmão? Porque tem coisas que o dinheiro não compra O dinheiro compra carro, compra casa, compra moto, compra avião Mas o dinheiro não compra unção, não compra graça, não compra poder se conquista com renúncia com santidade, com temor de